A ansiedade é um dos maiores males que o homem pode ter. Ela destrói os seus sonhos, destrói a sua esperança, faz as pessoas ficarem paradas, imóveis e trazem doenças. É queda de cabelo, gastrite, vitiligo, nervosismo. Tem pessoas que se matam por causa desse medo, dessa ansiedade, dessa busca de encontrar a paz. Nós desenvolvemos um processo que ajuda você a controlar essa ansiedade, a neutralizar essa ansiedade.